Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Neste tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer esta bolsinha de tecido para poder levar frutos secos, bolachas, a sua sande e é ótima para poder substituir os plásticos o papel de uso único. É reutilizável e muito prática de levar. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, convide a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações e partilhe com os amigos que ajudam a crescer o seu canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos diferentes com a medida de 30 por 15, 2 tecidos, tesoura, alfinetes, régua, máquina de costura e ferro de engomar. Vocês colocam direito com direito e vão alfinetar de seguida vão à máquina de costura e vão cozer em toda a volta exceto aqui uma pequena abertura para depois poder virar mais ou menos aqui uns três dedos não esquecendo de rematar início e fim eu vou cozer já cozinho em toda a volta exceto este bocadinho para poder virar agora vou cortar os cantos os quatro. E vou virar, agora vou a ferro de engomar, vou meter a abertura para dentro. Já passei a ferro agora. Vou novamente à máquina de costura e vou cozer em toda a volta para poder fechar a abertura, já cozi em toda a volta, fechando a abertura, o tecido. Que é o exterior, vai ficar virado para cima. E numa lateral, eu vou medir daqui para aqui 5 centímetros. E vou marcar. Vou marcar com o alfinete. E deste lado também. 5 centímetros. Daqui até aqui. E aqui também. Esta marcação que fizemos dos 5 centímetros, eu vou dobrar pela marcação. e vou alfinetar esta lateral vou puxar para cima desta e vou também alfinetar Vou novamente à máquina de costura e vou cozer ambas as laterais, rematando início e fim. Já está cozido, agora vou virar. E vou virar também esta parte. Está finalizado, agora vocês podem colocar esta palinha para trás, as bolachinhas ou o que vocês quiserem, não é? Aqui dentro, fecham e podem verificar, as bolachas não caem, porque tem esta dobra que não deixa sair, é muito prática para poder transportar, Agora, se quiser comer, põe a palinha para trás e vai tirando conforme quer, não quer mais. Coloca a palinha para a frente e fica assim. Esta aqui é mais pequena, é ideal para crianças e o tamanho dela é 25 por 12. A palinha é 4 cm em vez de 5 como esta e esta também é muito prática. Funciona da mesma maneira, e pode colocar aqui umas bolachinhas para a criança ou até cereais. Não querendo mais, a criancinha coloca a palhinha para a frente, também é muito prático. E espero que tenham gostado. E muito obrigada por ter assistido e um beijinho grande. Até breve.